Olá, hoje o meu vídeo é para você que precisa vender um imóvel e não sabe como. Já deixou em várias imobiliárias? Deixou em vários corretores? Recebe muitas ligações, mas nenhuma proposta? Tá é cansado de receber ligação só para atualizar o seu imóvel? Posso te ajudar? Você tem dois minutinhos? Vem comigo! Meu nome é Diego Rodrigues, corretor de imóveis há mais de 10 anos no mercado imobiliário do litoral norte do Rio Grande do Sul, sócio proprietário da A4 Imóveis, imobiliária renomada com mais de 8 anos aqui no mercado. Além de tudo isso, meus queridos, eu sou youtuber, criador de conteúdo e agora eu quero deixar para você 7 dicas por que deixar o seu imóvel à venda conosco. Você tem um pouquinho de tempo? Vem comigo! Nosso primeiro motivo é que nós temos um canal no youtube que chama-se diego corretor da praia com mais de 52 mil inscritos mais de 12 milhões de visualizações e mais de 2 mil inscritos por mês todo mês o canal recebe em média de 400 a 700 mil visualizações mês com certeza isso é uma grande plataforma que atinge bastante pessoas no mundo inteiro a gente já vendeu imóveis para brasileiros na europa na china para brasileiros em outros estados, então esse é o principal e um dos maiores motivos para deixar o seu imóvel conosco. Segundo motivo, nossa página no Facebook que é Diego A4 Imóveis ela tem mais de 27 mil seguidores, mais de 500 visualizações, mais de 500 mil visualizações mês e ela cresce cada mês 2 mil seguidores. Já vendemos imóveis pelo Facebook sem mostrar o imóvel em lugar físico. O cliente acabou comprando só vendo o vídeo através do Facebook. Não conhece nossa página? procura a gente que você vai ver tudo isso que você está falando além do facebook ser uma plataforma que atinge o mundo todo ela é muito segmentada fazendo com que a gente alcance definitivamente o comprador ideal para cada imóvel nossa terceira questão é o meu instagram pessoal como figura pública e criador de conteúdo eu tenho mais de 11 mil seguidores e mais de 30 mil visualizações por mês já vendi imóveis através do Facebook Direct, terrenos, casas em condomínios e é uma ótima plataforma para interagir com futuros compradores. E, além de tudo isso, juntando as nossas três plataformas, nós temos mais de um milhão de pessoas vendo todos os meses as nossas mídias. Quem sabe o seu comprador não está aí, só está faltando o seu imóvel estar aqui com a gente. Nossa quarta questão é o nosso site um dos melhores sites do brasil desenvolvido por gestor especializado em tráfego e segmentação do google você pode estar visitando agora mesmo o site www.imobiliaria4.com.br no nosso site a gente recebe mais de 10 mil visitas mês além disso ele é integrado com todos os portais de imóveis e relacionado levando mais qualidade de anúncio e expandindo cada publicação Além de tudo isso, o nosso site produz leads automático, onde você vendedor pode estar cadastrando seu imóvel através do aplicativo e também recebendo todas as informações de quantas visitas fizeram virtual e pessoal no imóvel, além de pode estar mudando preço, valor e trocando todas as informações você mesmo. Já parou para analisar? Quer nos visitar? www.imobiliaria4.com.br. Quinto ponto: nossos corretores e colaboradores são altamente treinados, sempre buscando aprimoramento, passando toda semana, todo mês feedbacks para os vendedores. Inclusive, a gente tem equipe que pode estar sugerindo uma reforma, uma decoração, adequação uma para o mercado com avaliações diárias do que está acontecendo no seu imóvel. Já pensou em receber uma proposta de a imobiliária reformar o seu imóvel, você deixar como exclusividade e a gente trabalhar a venda do seu imóvel, você não se preocupar com nada? O que, que achou? Gostou da ideia? Isso é um dos pontos que tem exclusividade com a gente. A gente, inclusive, pode estar pintando, reformando, redecorando pode estar passando vários feedbacks, não importa onde é o seu imóvel aqui no Rio Grande do Sul, e especialmente no litoral norte gaúcho. Sexto ponto, disponibilizamos para aqueles imóveis em exclusividade aqui com a gente, além de vídeo profissional, fotos profissionais... Uh, ser como destaque no nosso site destaque nas nossas mídias colocar em todas as nossas plataformas mais de mil mais de um milhão de pessoas por mês vão ver além disso aqueles que nos assinarem exclusividade por 60 dias nós prometemos uma proposta pelo menos uma proposta para ele de compra adequando se com o nosso feedback o proprietário do imóvel vai ter que aderir a nossa avaliação de mercado, a nossa sugestão talvez de pintura, de reforma, talvez de condição de pagamento. A gente vai até o local, faz um estudo, lança a proposta para o cliente, se ele optar em fazer a proposta, inclusive alguns imóveis a gente até reforma sem cobrar nada do cliente Aí ele nos paga quando a gente vendeu o imóvel essa é uma excelente oportunidade para você que tem um imóvel à venda e que está cansado de receber ligações só para atualização ou ligações só para agenciamento você trata diretamente com a nossa imobiliária e nós cuidamos de toda a parte da negociação inclusive da parte jurídica também do seu imóvel sétimo e último ponto gente a nossa sede fica na rua moema 1827 loja 1 a sede da 4 imóveis você pode estar nos visitando, tomando café, conhecendo nossos corretores, me conhecendo pessoalmente. Além de tudo isso, todas essas informações, nós também temos aqui na nossa sede uma vitrine onde o seu imóvel pode estar em destaque aqui. A nossa vitrine final de semana costuma passar mais de 500 pessoas por dia aqui. Nós já vendemos imóveis para pessoas que vieram apenas no restaurante aqui do lado. E quando foram à praia, acabaram vendo o imóvel e acabaram comprando. Também é uma forte arma de divulgação a nossa vitrine. Venha conhecer a gente e se você tem o imóvel e precisa vender, mesmo que sem exclusividade, nos contate, a gente vai fazer um material muito bom e mostrar nosso serviço para você. Com certeza você vai ficar muito satisfeito. Agradeço o tempo que você disponibilizou para ver esse vídeo até o final. E Deus abençoe e espero que tome a decisão certa Aqui embaixo no link tá, tá o nosso site, nosso canal do YouTube, nossa página Inclusive o TikTok também, que tem mais de 10 mil seguidores também E tem o um link do app onde você pode estar tá cadastrando o seu imóvel para entrar diretamente no nosso site e o nosso site exportar para vários portais gratuitamente E se você quer uma proposta de exclusividade, nos chame aqui embaixo, tem o nosso telefone Tá bom gente? Muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau.